Gente aqui ó, na capital é onde você pode fazer, na capital de São Paulo, óbvio, você pode fazer o curso aqui no Senai de Piranga Aqui estamos nós no Senai de piranga, Senai sobre couro, trabalhos com couro Sejam bolsas, sejam calçados, tem o pessoal também envolvido com joias, etc. E vamos participar da palestra hoje. Vamos aqui, bolsas confeccionadas aqui. esse é trabalho de aluno. Nós temos máquinas. Essa máquina aqui, você sabe o que que é? Pois é, essa daqui, ela é uma máquina de escandir. É uma máquina de fazer chanfro, certo? Ela, como você vê, é eletrônica. Esmeril, todo mundo conhece. Essa máquina aqui, para quem não sabe, ela faz é, faixas, cinto, é, tiras, ela faz tiras. Máquinas de, de costurar. Nós temos aqui, como eu disse, vários artigos. Nós temos bolsas. Olha o tamanho dessa bolsa. Você, minha amiga, não tem uma inveja da Olha o tamanho disso. Agora, lógico, você pode querer a bolsa da Cintia, essa pequenininha aqui, certo? Isso aqui são trabalhos finais de alunos. Agora, para o pessoal do curso, pessoal do grupo, pessoal que gosta de sapato. Aqui, ó. Foi aqui que eu vim me especializar. Já faz muitos anos, mas... Se alguma coisa mudou aqui, foi para melhor. Certo? Você tem aqui o nome de alguns talentos. No meu tempo, o pessoal não... parece que não se preocupava muito em mostrar essa questão do talento. Ah, ah, certo. e já fez bordada a mão e que tal fazer isso daqui daqui a pouco se a gente tiver a oportunidade a gente vai ver ela em operação aqui ó não é uma questão de oh, as máquinas vão fazer tudo é necessário ser humano Sem ser humano para criar o, o programa que vai fazer funcionar sem o ser humano para criar a máquina, para operar a máquina, nós não temos ações, certo? O ser humano, assim como eu, o professor, vai continuar sendo necessário, mesmo quando os computadores dominarem o mundo. Gente, pega, ó. Aqui o que eu posso dizer para vocês são pés calcadores. E aqui, ó tem uma porção de coisas que é de verdade eu não faço ideia o que seja, tá bom? Então, agora aqui sim, uma máquina de coluna, certo? Essa é uma máquina de direita de coluna. Tem outras máquinas. Você tem linha. Você tem trabalhos aqui. Hoje nós viemos para ver é, a palestra sobre os adesivos UNA. Lógico, é um fabricante só, é um fabricante, ele tem uh, adesivos para várias coisas, mas é mais ou menos por a gente participar desses eventos que quando alguém pergunta no canal sobre como colar, a gente ensina como colar e quando a gente fala a gente tem certeza do que está dizendo. Cortadora de tiras Certo? Agora Vê uma máquina de coluna dessas Ela É Lamax Eu confio em Lamax Eu tenho várias máquinas Da Lamax Várias, exagero né? Não tem assim monte não Tem não Ali ó, aqui eu tô vendo uma máquina que eu não conheço Vamos ver? Vamos ver, essa deve ser uma máquina de cortar. Olha que coisa, ela deve cortar. Deve cortar o material. Não sei qual o processo, mas ela vai cortar. Aqui, mas escalideira ou é, chanfradeira, prefere chamar de chanfradeira. Cortadora de tiras, mais uma vez. E daqui a pouco eu vou olhar ver se a gente pode pegar o fanfleto gente, para tudo para tudo vem comigo aqui você que acompanha o canal você que já viu algumas, alguns vídeos e alguns falam sobre essa cola tem o um pessoal do grupo que carinhosamente chama a Tech Bond de colinha da discórdia gente por favor, aqui você está no Senai, se o Senai não for um órgão de respeito, o que mais vai ter respeito no Brasil? Me desculpe se eu sou forçoso, mas se no Senai eles dão aval para a Ponte, por que que você vai continuar insistindo em dizer que isso não presta? eu, né, parei, tá, Sangobem, bem não é uma empresa nacional, bem tem nome, aliás, Jack Bond, paga nós, manda um tubinho de cola que tá muito bom, e você tem, aqui ó, você tá no Senai, tá, você tá no Senai, aqui ó, você sabe pra que que serve essa máquina, você não sabe? Nem eu, não faço a menor ideia Depois eu vou ver se eu pergunto Aí eu falo pra você tá Ela parece ser italiana Mas não sei Aqui ó Aqui é o pessoal Que trabalha com or orivesaria, certo? Trabalha com joia Tem o curso Aqui também tá Não é da nossa área Específica Mas eu não me vejo fazendo propaganda para o Senai eu estou só te digamos orientando a procurar. Você quer aprender? Você tem vontade? O seu desejo é de aprender? Então você deve procurar empresas como. Uh, escolas como o do Senai. Sabe por quê? Porque é, é justamente aí que você vai ter a oportunidade de conhecimento técnico de verdade. Entendeu? aqui, eu acho que muita gente conhece o balancinho o balancinho é, ele tem esses comandos aqui são dois porque você tem que estar com as duas mãos presas aqui aliás, eu acho que tem escrito aqui, ó, é, com o objetivo de atender as alterações blá, blá, blá, blá, blá. Ah, depois que você der um pause, você consegue ler apesar do brilho mas são duas manoplas com botões em cima, para que você não fique com sua mão aqui embaixo na hora do acionamento, certo? Porque aí, para evitar problemas, você já imaginou se seu dedo mindinho estivesse aqui? Mas só esse, você já imaginou o que, que ia acontecer? Você ia virar presidente? não, ah, deixa isso para lá. Aqui, essa é a palestra que nós vamos ver hoje, às 13h30, mas essa também deve ser boa. Olha pra isso Aqui você tá vendo o que é isso? Você já, você já gravou a mão com o pirógrafo? Se você gravou com o pirógrafo, pensa se você tem uma coisinha dessa aqui na sala da sua casa Hã? É, um pouco, é um pouco melhor do que pirógrafo né? Pirógrafo é manual aqui em comando aqui Ó. E essa aqui é uma linda máquina de. É, é uma máquina disso aí. Eu acho que deve ser pra fazer corte a laser. Depois eu procuro saber, aí eu digo pra vocês, tá bom? Aqui pra isso. Hum, essa daqui, se não for pra fazer corte a laser, talvez seja pra fazer desenho a laser. Ó. Que coisa maravilhosa. Já pensou? Colocar uma dessa aí na sua oficina, você vai ficar aqui. Aqui ó, você só precisa mandar o desenho. Aqui uma outra máquina que também não sei pra que serve, tá? Mas enfim, é só uma visual. Aí conforme eu prometi, tá aqui ó, funcionando a máquina de mas Imagina você fazer. Um par de lindos sapatos, botas texanas, e colocar um desenho cor-de-rosa desse como vai ficar bacana. Uma bolsa, uma... Vamos procurar saber qual é o seu Quanto custaria, imérito, uma máquina dessa? Nós vamos saber agora quanto é que custa. R$39.900. Você que pensou que era caro, você se ganou só 39.900 dinheiro que você gasta numa semana. Na verdade, muito bacana. Isso aqui é o um processo de para aluno que eles fazem. Eles começam aqui, que eu chamo de começo, começo errado. Aí na hora em que ele faz isso, esse, esse sapato, por exemplo, aí. Ele, é bonito? Não é? Mas ele fez a peça piloto para depois mandar fazer a madeira igualzinho, direitinho, para sair ele pronto que nem a menina está embaixo. Esse é o nosso hum, ensinamento tá, aqui. Tá. E nem ali, você viu? Ali é o início também, tá vendo? De um modelo. O que ele faz com esse modelo? Você pode pôr ele colorido, verde, amarelo, azul e branco. Aqui, põe a plataforma, põe o salto alto e você muda o modelo. Então aqui é o ensinamento. E aqui ó, eu, eu tô bolando isso aqui. Já mais uma invenção sua. Pra montar ó. máquina de tá ali. Você vem aqui. Vê se fica difícil montar. De máximo. Brincadeira que hein? Depois aqui. Eu bolei numa tabuinha pequena. Você tem que. Eu vou fazer melhor né? Aí. E você vem aqui, de novo, para montar o traseiro, olha. que tá aqui. Dá, dá aquele nozinho que você sabe dar, né? É, pelo menos o professor me ensinou. Acho que ainda sei. Gente, você que acompanha o canal, daqui dá para você entender de onde eu tiro a criatividade para inventar coisas, soluções... Esse meu grande professor que muito me ensinou, ele é o mestre Lino. A pessoa que ele já faz um sapatos há mais tempo do que eu tenho de idade. E ele não cansou de aprender. É, mas eu acho que é, isso aí que você falou é verdade mesmo. Você tem quantos anos? Eu estou com 54. Eu estou com 63 no ramo. Então, você ouvindo isso, reflete é um pouco... Pensa um pouquinho naquela hora que você reclama de, de uma cola, reclama de uma ferramenta. montado. Certo? Você vê processos que podem ser melhorados a, a cada momento. Quem é que melhora? É você. É você com a sua capacidade racional, inteligente. Olha que coisa discreta. Isso que devia ser um uniforme de sapateiro. Que tão bacana. Ferramentas, você tem aqui. Você já viu, acho que é o segundo vídeo que nós fizemos. Foi sobre ferramentas. Aqui, ó. Ah, pra isso. Aqui, ah, coisa linda do tio. Aqui, eu já falei algumas vezes pra você: essa é a sorveteira. Essa é a sorveteira. O sapato é colocado aqui dentro, com a forma aqui dentro. Essa borracha, ela comprime o sapato. Você não precisa fazer aquele processo daquelas borrachas que teve gente que falou que aquilo não dá certo. Não dá certo se a gente não tentar. Aqui, uma, essa é uma prensa, é, nós tínhamos, ela praticamente... Olha que beleza, isso é uma prensa Pra bota, ó. Eu boto, o cano pra ele Você entendeu? Você coloca a bota aqui ó. O cano da bota vai até aqui embaixo Assim ó Você ah. entendeu? Aí ó, você prensou Que bacana hein Renatão Aqui é a churrasqueira, né, Então, é. Certo. Aqui, para você reativar a PVC a quente. Tá certo? Ó, você entendeu o processo? Aqui, ó, a esteirinha passou lá dentro, aquece. Isso daqui é um equipamento desse, não deve custar muito caro, não, gente. Isso aí, qualquer 100 mil você compra uma máquina dessa. 100 mil você não gasta por semana? Eu costumo gastar. Olha pra isso. Tá vendo? É, nós temos um canal que, aliás, dessa vez, você que tá assistindo, se você veio até aqui, você percebeu. Nós não vamos correr dessa vez, não. Tá? Otopédico? Ortopédico. Eu conheço um camarada Que não só sapato ortopédico Sabe o que ele Sapato para diabético Eu me lembro Da sua ideia Eu me lembro Mas aí eu não vou gravar não o sapato ortopédico Manual, né? Que máquina não faz Que é Você conhece essa máquina? Você conhece de verdade? Sério?